Aeroporto 3. Aeroporto 3? É. Conhecendo o Raimundo. Raimundo é lá do... da onde que é Raimundo? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. É, Juazeiro do Norte. Nasci ali na, re... na região do do Cariri, no Maria ali no... no próximo Juazeiro do Norte, município de né, Juazeiro do Norte. Ali eu fui criado. Eu e toda a minha família, meus, meus 15 irmãos foram criados ali e hoje mora quase tudo lá. Mas só quem vive, vive ausente é eu e mais é, uma irmã minha que mora em São Paulo, essa mora lá em Santa Mar, e e o resto mora tudo lá no, no Cariri. Cariri? É, no Brasil do Norte, no caso do Cariri. Então... Oh, Raimundo, você tem quantos anos já? Eu estou com 76 anos. Você é de 52? Eu sou de 52. De que mês? Eu sou de 6 de agosto de 52. Você é mais velho do que eu. Depois eu sou 6 de agosto de 52. Eu sou 29 de outubro de 52. Eu sou do mesmo ano seu. Diferença Agora só de... Em agosto e aí em agosto 67, eu entero, eu entero até 67 se, Deus se Deus quiser o Raimundo me fala um pouquinho o seu nome é Raimundo de Oliveira é o meu nome é Raimundo de Oliveira e conhecido lá na, entre minha família tem um apelido de DOCA DOCA é, aí chama Por que DOCA? Que mas... Doca? Eles me, por causa do meu pai, em vez de chamar o Mundoca, que vai chamar Raimundo, vai chamar Rildoca. Mas a, a maioria me conhece como Raimundo lá. E a, o apelido era só quando eu era criança. Aí depois que eu cresci, aí eu vivi muito tempo fora de lá. Aí eles me conhecem mais como um Raimundo de Oliveira, é, filho de Raimundo Vicente de Oliveira. Meu pai tinha um apelido lá no, no, no Nordeste muito conhecido de todos lá como Raimundo Mergulhão. Era, ele era conhecido como Raimundo Mergulhão. Por que que é Mergulhão? É porque eles... Você conhece um pássaro chamado Mergulhão, né? Sei, que, sei. Que vive muito na água, e está é, é. mergulhando. Eles gostavam muito de, de, de, de apostar mergulho, né? De mergulhar no, no lago lá. Ficar mais tempo dentro da água, de, é, de um então barda ele, ele tinha esse apelido de, de Mergulhão. Oi? É. O, o Raimundo, e a sua mãe? Como que chamava? A minha mãe se chamava Ana, Ana Isabel, de, Je, Ana Isabel de, de Jesus, mas o nome, o nome dela mesmo, que era da família dela, era Ana Isabel Moreno. Moreno? É. Mas o Moreno era mais como apelido, não? É, o Moreno é.. é, é Ela que era da mais moreno? Era do, família do, do, do pai dela, chamava Jorginho Moreno. Jorginho Moreno. É. Era Jorginho Jovi, Moreno. Jovino? É. Então eles, esses, esses meus avós da parte de minha mãe e, e do meu pai, eu não cheguei a conhecer. É, meu, minha avó chamava Maria da Conceição, que era a mãe do meu pai, e minha, e minha avó a, da materna era, era Maria Gomes, era da família dos Gomes lá. Então, esse também eu não conheci, mas a, a geração nova, de, os tios, aí eu conheci tudo, aí morreram tudo. Mas então fala um pouquinho da geração é que você conheceu, da sua, sua mãe, os irmãos da sua mãe. É, da, minha, da parte da minha mãe, é, eu conheci mesmo só Antônio Moreira, que era, que era irmã de minha mãe, e conheci Tizé de também, que esse, mor esse morava também no município de Copiara, próximo a, a lá um, um lugar chamado Cid Panelas Então lá eu conheci ele, e de lá eu passei e conheci também a minha tia, que chamava Lunga, tia Lunga. Aí eu conheci ela, mas porque eu fui lá. Eu vi, vi a primeira vez, a primeira e a derradeira vez, não fui mais lá, vim embora para cá a São Paulo e não voltei mais lá, então nem vivo. Essa tia Lunga, o nome dela era Ana? Não, Ana era minha mãe. A sua mãe que era Ana? Era. Ela era irmã. Irmã E de... conheci também uma irmã de minha mãe, mais duas, mais, mais é, Maria, é, que era irmã de minha mãe, e também conheci outra irmã dela, chamava Julieta. Irmãos é. da sua mãe, você conheceu? Irmão da minha mãe, só conheci Tio Antônio e Tizé. Aí o Pedro. Ele morava em Águas Belas, aí um dia ele foi pro Joazinho lá e eu conheci ele lá, eu vi ele lá. Por a primeira vez também, não vi, não vi mais ele. E tinha Tizuca também, Tizuca, que veio para São Paulo aí, pra, Paraná, e Paraná, aí não voltou mais também, eu não conheci. E Mas, eu não sei se cê... estão vivos mais, porque Tio Antônio morreu. E você sabe que região que eles vieram para Paraná ou não? Ah, eu não teve que eles vieram para aquela época que tinha muito, muito agudão para apanhar, para colher, aí eles vieram e não voltaram mais. Então... Ele veio com a família ou não? Casado, solteiro, quando ele veio... Ele veio solteiro, e tinha também, ele veio ele, tipo, é, é, Pedro e, e... não, Tizuca, que veio para São Paulo, e Eloia. Heloísa também era era era mas minha mãe isso também não conhecia eles foram embora e não voltaram mais e naquele tempo a, a família era tudo assim deslargado um do outro eu estava comentando um dia desses sobre meu tio Antônio que morava lá perto perto de nós em um lugar chamado um, os Altos e nós morávamos dava assim, uns, uns seis quilômetros de lá de lá da casa dele lá na lá na casa do meu pai. Eu estava eu contando para minha mulher que eu não lembro que eu vi Tio Antônio lá em casa. Eu não sei se ele não gostava do meu pai, não sei por quê, só sei que ele não, ele não comentava isso não, mas ele nunca, eu nunca vi Tio Antônio lá. Quem ia muito lá em casa era o esposo da minha tia Julieta, tia, tia Manuel Moreno. Ele ia. O, o, o Raimundo, quando eles viajavam, eles viajavam com o quê? A pé, o, o jegue, tempo viajava, cavalo. Eles viajavam, Mas era no, no, no pau de arara, para viajar longe, né? E lá, lá pau de arara pra... é caminhão. É. é, pau de arara. Hoje acabou, é. né? Mas é os oito, né? Governo... É caminhão, é. carroceria de caminhão. É, cobria o caminhãozão de lona e, e, e vinha 80. 80, 70, 80 pessoas vindo daquele caminhão no viagem noite e dia, aí acabou com isso, não tem mais né. Aí o, o meu pai ele criou essa família lá no... ali na região do Cariri. Cariri? É. Cariri. É nome de quê? Nome de, de árvore, de, de rio, nome de quê? Você não, é, não lembra, não? Cariri é, é, é, o, é o nome que eles deram por causa do um rio que tinha lá que dava muito peixe. Um peixe cascudo, que nós chamamos cascudo aqui, ele chama cari. É. Aí eles nome de região do Cariri, porque tinha muito cari na, na, no rio. Era, era é o até, tipo do cascudo? É, é o tipo de peixe. cascudo, chupando pedra. É, e, e então nós, nós criamos ali. Ali naquela região ali do, do, do Mari, que era em volta do Cariri. Você estudou? Lá tinha escola, não? Tinha, lá tinha escola. Eu estudei. Quem é que era a professora sua lá que você lembra o professor? É, tinha duas professoras que eu estudei lá na, na, no, no Sítio Mari. era a dona Crisantina. Crisantina é, e tinha outra professora que eu estudei com ela, chamava Nina, tinha o nome de Nina, filho de, filho de seu Zacarias. Eu sou Zacarias, ah, e a escola era na fazenda? Como é que é? De uma na, casa separada? Era, era lá na, na, na vila, uma, uma vilinha aqui, tinha lá, a Vila do Mari. É, era o grupo, eu lembro até o nome: Professor Juviniano Barreto. O nome é, do grupo? É, não, do, grupo, escolar. É, grupo Escolar. Você fez até que, que, que, que ano eu no estudei, grupo? Eu fiz só o primário lá. Depois eu estudei mais em outra escola de noite, lá de um professor chamado João Zito. Estudei mais um, dois anos lá, um ano, foi dois anos. Mas eu fiz só, eu fui só, até, a, eu fiz só até a quinta série. Aí depois eu casei, aí... aí no, não queria estudar mais, eu resolvi estudar aqui, mas aí eu fui, era de noite, eu, era muito cansativo para mim, eu parei. Ô Raimundo, vou voltar lá na sua região, não vou vir para cá não. Os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Que você lembra, você falou que é uma família grande. grande o seu irmão, pai foi casado duas vezes, duas vezes, né? Os meus irmãos da, da primeira família... É... O mais velho era a mais velha era Maria. Como chamava a esposa do seu pai, do primeiro matrimônio? Era Maria. Maria, Maria de. Maria Reinado de Oliveira. Os filhos dela, vamos ver. É, os filhos os filho dela, que são meus meu é irmão o pai de pai. O pr, primeiro era Maria, a mais velha. Aí tinha Antônio, o, o segundo. E tinha Dolores, Damiana e Cecília. E José. E esses... Toinha e tinha Toinha. Essa que morava, morava em São Paulo, mas morreu também. Ele morreu. E, e tinha Chiquinho que morreu com 13 anos de idade. Meu irmão Chiquinho. Morreu com 13 anos. E a, e a, e a mulher dele morreu com quantos anos? E ele ficou viúvo? Meu pai ficou viúvo com 40 anos. Ela morreu... de ela, é, a, a primeira esposa dele... Ela teve um problema no parto. De uma criança. E ela morreu, quebrou o resguardo, como diz. Lá, lá, lá, lá o povo falava que quebrou o resguardo e deu um problema sério mesmo e ela morreu. Aí meu pai ficou viu com 40 anos e depois conheceu a minha mãe. E... A Marinha. A Mariana, né? É, conheceu a Ana. Aí, aí o seu pai estava com 40 anos e a sua mãe, você sabe mais ou menos quando que ela casou, quantos anos ela tinha na época? É, assim, por cima, ela, é.. é eu falar por cima, ela, ela tinha mais ou menos 25 anos, mais ou menos, quando ela casou com ele. E, assim, e ela, ela trouxe quantos filhos dele, do seu pai depois, que são seus irmãos de pai e mãe? Parece que nasceu, é, teve, eu não sei se foi a primeira que teve 16, não, foi, minha mãe teve 16 e a outra 14. Aí se criou 15, né, morreu... Morreu bastante. Morreu Lucy, minha irmã. A Lucy era minha irmã legítima. Morreu com 8 anos. Chiquinho, meu irmão, morreu com 13 anos. Já rapazinho. Deu aquela doença chamada inemia. profunda E ele era, ele era genioso, não, não, não, não, teimoso. Não guardava, não guardava dieta, remédio. Então, ele ficou morrendo. E, e eu, eu conheci por... Assim, por... por foto? É, nem por foto, era, a, meu pai deixou o, o chapéu e uma roupinha dele guardado lá em cima do sótão nós guardávamos arroz, tinha uma, uma, uma, uma malinha lá, ele guardou lá, lembra? Mas eu não cheguei, eu não cheguei a conhecer, ver ele, porque ele morreu novo, né, depois ele morreu com, com 13 anos. 13 anos. Aí, e mais irmão seu? quem irmão que são? da parte da minha mãe, aí tem oito, oito vivos. Quem é que são? É, é João, João, que é o mais velho. João, que é um dos mais velhos, da, que é meu irmão Legítimo, Francisca, Ilza, e Julinha, que é a caçula, e Heleno, Helena e tem Damião. E o Raimundo ficava em que lugar aí? O mais velho ou não? Como é que é? Não, eu era um, como é que diz? Eu, o é, segundo, o terceiro? É, ainda tem. A bar, acima de mim tem Ilza, minha irmã. E ela mais velha que eu, ela tem 60 Ela já tem 68 anos já. 68, ela mora lá. Mora lá. É agora. Sempre ela vem aqui, vem quando ela vem. Agora a, a luz de minha irmã morreu, né? Que era da minha é, irmã legítima minha, morreu. E, e tem. Eu não falei da, da outra irmã minha que, é, que eu falei só o nome da, da, de Maria Antônia. E do Luri, mas ainda tem a, tem a Damiana. Faleceu também? Não, Damiana da é, é, é viva. É viva, é viva. É viva, tem uma família né? Lá no, lá no Aquari... Lá no, a, no, ali no Cariri. Ali no, Cariri. É, no Sítio Mari. Sítio Mari. Sítio Mari. Ô, ô Raimundo, que boa história sua, viu? Agora vamos dar uma, uma caminhada. Como é que você chegou aqui em São Paulo? Pra você saiu de lá. Eu não vou falar São Paulo, porque eu não sei aonde é, que você saiu. É. É... Que ano que foi? Você estava com quantos anos quando você saiu de lá? Eu estava eu tava mais ou menos com 20, 8, 29 anos, mais ou menos eu saí de lá. Você saiu casado? Casado eu já vim. Eu, eu vim primeiro. Primeiro eu vim em São Paulo, em 80, aí, aí não arrumei arrumei trabalho, emprego lá, mas deixei a esposa, deixei a mulher na casa do meu. Do pai dela, né? Eu já tinha quatro crianças. Aí eu vim para São Paulo em, em 80. E arrumei serviço, mas não arrumava casa para buscar a família. Ganhava até bem lá numa firma de tecelagem. Em São Paulo? É, ganhava bem, eu trabalhava à noite, fazia muita hora aí, você ganhava um salário bom mesmo. Aí não, não tinha. Quando falava que tinha quatro crianças, o povo falava Ah, nós não arrumamos não, nós arrumamos para casal. Aí eu me desesperei, né? Três meses trabalhando lá, longe da mulher, e minha mulher ligando para mim, eh, mandando carta que, tava, que agilizasse rápido a casa. Eu disse, se eu não achar, eu vou embora. Aí eu não achei, né? Aí voltei. Voltei em 80, eu voltei. Eu passei só três meses trabalhando lá em São Paulo. Quatro, quatro meses, porque eu passei um mês trabalho de revista, depois eu arrumei essa firma de tecido. Como que chamava a firma? É Gasparian S.A. Ainda, o ano passado, o ano atrasado, eu fui lá buscar um, um... Os três meses que eu tinha de revista lá, eu fui, eu fui buscar porque eu tinha perdido. A carteira tinha sido destruída, minhas minha crianças rasgou a carteira. Aí eu fui lá, aí eles passaram para outra carteira, quando eu estava para né? Certo. Mas aí eu voltei pra lá, aí fui trabalhar lá, arrumei uma casa lá, busquei minha mulher na casa do, meu, do pai dela, aí morei mais um, não foi nem um ano lá. Aí eu pus uma roça lá pra, pra vender, pra no fim da colheita, em, em 80, eu vender tudo e vim embora pra cá. São Paulo. É, aí foi seco. 21 de março de, de, de, de, de 80, a chuva foi embora e não choveu mais. Eu passei 20 dias aí na roça, eu cheguei lá, o, o milho estava penduando, mas estava tudo emborcado assim. O feijão estava tudo enrolando na folha, secando. E naquele dia eu chorei no meio da roça. Eu chorei e, e falei assim: que Ceará era uma terra, eu até falei assim: uma terra que era abençoada por Deus. A gente tinha, tinha necessidade de. de, de, de de colher? De colher, e aí aconteceu que o inverno ia embora de uma vez só e não... Aí meu sogro... O meu sogro... Como que chamava? É... Jo, é Joaquim Pereira da Silva. A, a sua sogra, e, como minha, que chamava? A minha sogra Terezinha. Terezinha do da Silva. Então, aí, aí eu... O meu sogro tinha comprado uma, um, um fito e emendado com o dele. E naquele tempo, eu era uma pessoa meia é, não conhecia a Palavra de Deus, ele era, eu era meio revoltado, meio bravo, bebi umas pingas, e andei pegando uma, assim, uma briga com o com um povo da família de lá, e aí foi quando não deu certo eu ficar lá. E meu, foi nesse entremeio que eu perdi a rocha, não tinha como vir, vir e houve essa briga lá. Aí meu sogro falou, ah, você quer ir embora para Franca? Eu, meu irmão José mora lá. Aí eu a gente para você ir embora para lá, a gente compra as passagens. Aí ligou de top, pode comprar que eu topo. Aí ligou para ele, aí o, o, o tio da minha mulher comora é que falou, ele gosta de trabalhar. Aí meu sogro falou, é um gigante para trabalhar. Eu tocava roça sozinho lá, eu tocava cinco, seis tarefas de roça sozinho. E quando eu apertava mais, eu ia buscar os meus, os meus cunhados, trocava um dia lá, então... E meu soco comprou as passagens, 23 de agosto de 80, eu saí lá do Juazeiro do Norte, me busquei. E São veio para Franca? E vim, no dia 26 de agosto de, de 80, estava tava... Chegando aqui de em Franca. Ali, então, de, ...dali de, de Franca. E até hoje, graças a Deus, eu fui no Ceará duas vezes. O seu cunhado que morava aqui? Não, seu tio? É, é e, da minha esposa. tio da sua esposa, como é que ele chamava? Ele se chama... chama José Pereira da Silva. Ele é vivo ainda? Vivo, Ele está com 86 e anos. E é aonde que ele mora? Ele mora aqui, ele tem um... ele mora aqui no... na rua Capitão José Lacerda de Pinheiro ali. Ele tem uma casinha lá na frente e ele tem um sítio, uma chácara ali pro lado de Biraci. Ele vive sempre lá, ele mora mais lá do que aqui. Aqui Ele vem só a fim de semana. E você que... chegou e, e, e arriou na casa dele? Foi, ele me recebeu. Recebeu? Eu tenho, eu, eu tenho grande estímulo por ele, porque ele, ele foi muito bom comigo. E... e aqui em Franca, você começou a trabalhar com o quê? Você... É, primeiramente, quando eu cheguei, eu fui trabalhar mais ele de, de, de ajudante de pedreiro. Aí, eu cheguei num dia, no outro dia, eu já fui trabalhar mais Ele eh, ganhando 250 cruzeiros por dia. Lá eu ganhava 50 por dia na roça. Opa! <risos> eu digo, aqui é que é lugar, Que é que é um lugar bom. Aí, trabalhei mais ele nas obras, aí depois eu aprendi a trabalhar de pedreiro. e Depois eu trabalhei oito anos, primeiro eu trabalhei oito anos de, no, em Curtum. Trabalhei no Curtum Progresso quatro anos e seis meses. Ali no Custumo Progresso. Isso em 81, 82. É, eu, tra... eu sei que eu comprei minha... esse terreno aí trabalhando no, no, no Custumo Progresso. Eu moro ali pertinho do Custumo Progresso. Eu já... eu já almocei muito lá, que os cadeiros de roda na época da campanha política minha. Eu sou Miguelzinho. Ah, não, é, isso aí já foi em... mais no final da... de 80, né? Da década é, de 80. Isso que eu entrei lá em 82, 82. Eu, eu, tra... eu quatro tava quatro, andando. Anos quando eu, eu mudei para cá, eu, eles me ajudaram a comprar esse, esse terreno e que me ajudaram a comprar. Sou Miguelzinho? Seu Miguelzinho era muito bom. Nossa, fizeram empréstimo para mim comprar material, comprar o terreno, aí aí... Ei, e coisa boa! Esse vídeo, então, fica em homenagem a São Miguel. Miguelzinho. Aí ah, é, eu sei que, é, que ele.. foi grande. Aí depois eu enjoei de trabalhar lá, quatro anos e meio eu já estava enjoado. Aí eu saí para trabalhar de pedreiro. Aí entrei entrei numa, numa construção chamada Construbal, uma firma lá de Ribeirão Preto. Aí eles me registraram com o pedreiro, eu passei no teste, né? E tinha teste, naquele tempo tinha um negócio de teste, fazer teste, três dias. Aí um, um dia foi requadrando viga, eu passei. Aí outro dia foi sentando taco, taco de madeira. Certo. Eu, eu passei. Aí outro dia foi, foi, foi fazer é, o tijolamento, assim, aí, o tijolamento. Aí que eu trabalhei lá, foi o primeiro registro de pedreira. Aí de lá pra cá, eu fiquei trabalhando em pedreiro até hoje. Até hoje eu trabalho, trabalho de pedreira ainda fazendo um mas eu aposentei, eu perigo do coração. Aí não pode fazer um pesado mais, eu faço só piso. Só Acabamento, acabamento eu faço, e pintura, uma soldinha, assim, pintura de portão, pintura de casa e eu pego para fazer ainda, para não ficar parado, porque fica ficar parado é a gente... <risos> Mas... o Raimundo, que coisa boa, sua história é, é, é emocionante, viu? Aqui em Franca então que você construiu mesmo a sua família, você tem quantos filhos no todo? Fala é... o nome da sua esposa que você não falou é... e o nome dos seus filhos. É... A minha esposa ela é Maria do Carmo Estouza de Oliveira. E os meus filhos, a mais velha é a Ana Cleide, a, a o mais encostada a ela do nome é o Francisco, é Francisca Francisco, é E depois aí vem a, a Maria Sandra, essa trabalha de enfermeira e em franco. E a outra é... É... Lucia de Oliveira. E tem a, a Miriam, que é a mais nova. E tem o Elias, o rapaz. E, e o William, também. Os francanos são quantos? Os francanos são... São três. E, e mais quatro, os... os quatro vêm de lá, né? Vieram de lá. O, o, o Raimundo... Que coisa boa, você, você contar essas aventuras da, da sua caminhada. Você tem ido lá na sua região? Eu fui duas vezes, Eu em 2015 eu fui, em, set, em 97 eu fui lá também. Passei 20 anos sem ir lá e depois eu fui. Agora passou mais 20 anos e eu fui de novo, em de 2015. Você tem vontade de retornar lá para ver o que é pessoal? Você lembrava que o pessoal novo, agora é não. novo, né? até ver quando eu fui lá, eu fui na casa do meu, do meu povo, eu não fui porque não deu tempo de, de ir em tudo, mas assim, vizinho. Eu fui na casa da, da, do meu tio, que era, era, que era casado com a irmã da minha mãe, mas ela já tinha morrido. Ele estava vivo, 96 anos. Ele estava vivo lá, o velhinho lá. Acho. Como ele que se... chama? chama. Manel, Moreira. Manel Moreira. Eu filmei ele lá com a família, neto que só formiga, filmei, eu tenho na, na filmadura também esse registro lá deles. Então agora ele morreu, um tempo desse ele morreu. E, ah, eu sei que naquela, ali naquela região eu visitei muita família minha, assim, parentes meus, não deu tempo eu visitar tudo, que é grande a família, né? Mas eu visitei bastante Aí não matei minha saudade não. Eu, eu, eu vou. Este ano, no fim do ano, Deus preparar primeiro, tudo dê certo, eu quero voltar de novo lá. É muito bom lá ver, ver os parentes, é muito bom. E, e eu, eu sinto uma saudade muito grande daquele tempo que eu morava lá, porque eu, eu gostava de cantar. Eu cantava de improviso. Aliás, até hoje eu tenho minha viola aí, guardada aí, afinada com dez cordas. Agora eu mudei, eu canto mais lindo, né? Mas quando chega, chegando lá e o meu teu irmão que é cantador também de repente, aí ele põe eu para cantar. Não, você não quer tanto cantar, não, vamos cantar. Eu subi também que canta, é. né? Aí vamos cantar. Esqueceu, eu não esqueço, eu fui me aprofundar mais né? em, assim, sobre internet, sobre... aprendi mais, né? Aprendi muito com. Eu fui cantar, mas meu irmão lá, um Zéus, um, um, meu irmão, não, não, ele, ele não soube nem onde entrava. Aí você não esqueceu eu falei, não, eu estudei mais ainda. Eu conheci mais, tem muito livro de história que eu li, muito muita Bíblia Sagrada, que eu não sabia de nada, que eu não saí lá, eu não tinha Bíblia, não conhecia. Eu vim, eu vim aí, aliás, para dizer que eu não tinha um livro do Novo Testamento, o padre Francisco me deu, porque como eu cantava lá, eu conhecia só o Novo Testamento. Muita gente pedia para cantar a história de José do Egito, lá os cantadores, o cidadão. É, a história de José do Egito é, do, do velho de é, Sabeta? É, canta aí a história de, de, de, de José, filho de Jacó. Ah, eu não sabia, eu sabia por alto. que é. eu não tinha a Bíblia Sagrada para ler, né? Quando eu cheguei aqui, foi que eu comprei uma Bíblia Sagrada, fui para a igreja. Já me deram, o pastor me deu uma, igreja, uma, uma, uma Bíblia Sagrada, aí depois fui comprando mais Bíblia de. Ampliado aquele estudo Aí ah, eu sim, aprendi muito, muito sobre a Palavra de Deus Sobre a história do ah, Evangelho ah, ah, ah, Esse conhecimento do, do Evangelho ilumina a cabeça, não ilumina? Mas abre a mente da gente de uma tal forma que, que A gente aprende a ler mais eu, eu, eu, eu, Quando eu comecei a ler era meio... Hoje devagar pego, É, devagar Hoje eu pego a bíblia é. e leio assim ela, é, Com a maior facilidade entendo assim a história que o, o, o, o velho testamento é um livro mais de história né do é de história de história do povo hebreu. então como era como eram aquelas guerras aqueles reis aqueles aqueles mandamentos que Deus exigia para eles cumprir eles eles quebravam a lei vinha castigo sobre eles e eles voltava de novo e Deus então conhecia essa história a fundo antigamente eu não quando eu conhecia só o novo eu conheci a história de Jesus e dos discípulos, né? é. porque o novo fala mais da... É. Ô, ô Raimundo, eu vou só entrar na sua história aí para mostrar um negócio que interessante. A Bíblia, se você entender as histórias das famílias, você entende a Bíblia. Porque a Bíblia vai falar da história de Adão, de Enoque, de Noé, de Jacó... De Abraão, Abraão, família de Abraão, de Isaac, é, de, de Davi. Se você começa tá... a entender as histórias é. das famílias, você vai entendendo a Bíblia. É, né? o é um registro de famílias, né? É porque tudo tem tem tudo tem o um fundamento lá, lá é, da, do do Testamento, tem um um, um, um chamamento. É, os irmãos que que eu congregava na igreja do também tabernáculo da fé, eu, eu congreguei muito lá, mas depois eu, que a gente estuda muito a Palavra de Deus, Deus ilumina a gente. É, eu saí de lá por causa do, do, do irmão lá, pregou uma coisa lá, que eu já estava bem aprofundado naquilo ali do Velho Testamento. Ele pregou é, sobre é, o, o dízimo, ele, ele, ele falou assim, que o dízimo... É, aquela parte que fala assim, robarás o amadeus todavia vai nos robar nos dimos nas ofensas com que maldição foi amaldiçoada vão toda a nação. É, a Bacuque? É, é, a nação. Aí ele falou que olha ah, que a congregação cristã não, não cobra dinheiro, mas aqui Deus manda que é todas as nações. Aí lá não está todas as nações, em toda é. Bíblia que a gente lê está a nação que era a nação de Israel. Hum. Aí quando terminou a pregação, aí depois eu falei pro pastor que do jeito que ele pregou todas as nações não está escrito em Bíblia nenhuma. Eu falei, eu tenho, eu tenho quatro Bíblia em casa e as outras elas falam tudo a nação, que era a nação de Israel que eu estava é, falando. Não é as nações, ele achou ruim. É. É, mas você, você não, não, não pode me repreender o pastor, eu não estou repreendendo, eu estou corrigindo o que está errado. Você está é. pregando, lá fala toda a nação, que eu falo, todas as nações, não está, é. tá certo, não está certo. Aí ele ficou pisando no meu pé, eu falei, sabe uma coisa, não vou questionar com ele. Aí eu fui parei de, de ir lá. lá a vinha era aqui atrás de irmão e tal, e então tal, eu digo, não, não vou, não, pode ele ficar comer, ficar tendo meu como um espinho na, na, na frente dele e aí eu não vou. Eu não Mas é. eu já conversei com ele, já, já pelejei, é. me convidou para isso. Não, eu estou na congregação cristã, vai faz, fazer mais de 10 anos que eu estou lá. É. Ô Raimundo, tá passando um carro aqui meio barulhento, você não importa de pegar a sua viola só para a gente conhecer, porque eles vão falar assim, por que, que você não, não, não botou o um cara para cantar um pouquinho? tá vindo barulho, aí você vai lá e a gente espera aqui.